Nesse ano, o Instituto completa 10 anos com mais de 92 mil estudantes formados. E para comemorar, nós queremos saber como o IEF Sul de Minas mudou sua vida. Se você é nosso aluno ou ex-aluno, mande seu depoimento e concorra a prêmios. Pode ser em texto ou vídeo. Em 2013, eu comecei o técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Fui campeã na modalidade individual da OBAP em 2014 e disputei a etapa internacional, a IESO, em 2015. Eu me senti desafiada a estudar para competir nas provas práticas e teóricas. Um dos prêmios da OBAP foi um curso de inseminação artificial em tempo fixo. Lá, decidi que faria medicina veterinária. Passei em primeiro lugar no vestibular para o curso do Instituto. Ser cursado o ensino médio aqui me ajudou a conseguir essa colocação. Meu sonho é trabalhar com clínica e cirurgia de grandes animais, estudo o dia todo, temos aulas práticas e teóricas, participo de iniciação científica e participo também do grupo de estudos, pesquisa e inovação em grandes animais dentro da instituição. Quero aproveitar no máximo as oportunidades que a instituição me oferece. Participe do concurso. Nossa história é 10. E venha comemorar com a gente. Confira o regulamento no nosso site.